Fala galera, beleza? Felpão aqui, tô upendo o vídeo de vocês aqui rapidão, só pra dar uma dica, que é o Shadowpay aqui galera, é o um site de troca de skins, é um dos melhores sites do mundo de troca de skins galera. Lembrando que o site aqui, se você usar o meu cupom Felps, bota aí editor, cupom Felps você vai estar ganhando 2% de bônus, é, pra depositar aqui na verdade o dinheiro. Então coloca meu cupomzinho que você vai ganhar 2% de bônus, ajuda o Felpão, ajuda o Felpão na parceria também, ajuda o site. E como é que funciona o site galera? Aqui é simples, existe uma tonelada de skins aqui, muito skin mesmo, com todos os tipos de, de cara, Field Test, de Factor New, é, Battle Scare, mano, tem todos, aqui ó, Field Test, War, Battle Scare, Factor New, Minimal wear. guys, olha a quantidade de itens que tem aqui, tem itens dos maiores preços até os menores preços, e o site, galera, ele é muito top Porque o que, que você faz? Aqui as trocas são diretas do vendedores, dos compradores Para os vendedores e idem Então é instantânea Você coloca o seu item aqui, o que, que você vai fazer, galera? Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo Você clica aqui em sell itens, aí ele vai logar no seu inventário Primeiro, né? Lembrando que você tem que logar na sua conta Aqui da Steam Aí você coloca sell itens aqui, aí ele vai logar no seu inventário você escolhe o preço aqui que você quer vender. É o item, por exemplo, galera, aqui tá 27 centavos e eu vou ganhar as 2,5 centavos. Então eu coloco, por exemplo, você coloca qualquer valor aqui que você quiser e aqui já vai estar tá mostrando mais ou menos o que você vai receber. Quando aparecer um comprador para pro seu item, você vai receber uma notificação e aí vocês vão poder fazer a venda e, a, e ele vai fazer a compra do seu item. Então você pode vender aqui qualquer item. É a porcentagem que o site tira é baixíssima. Então aproveita, galera, porque o Shadow Pay aqui é um dos melhores sites para você trocar sua skin. É o no, é a nova Inserir aqui pro o todos os tipos de skin, entre skin o tempo todo do site, então se você quer comprar skin, vem aqui, o link está na descrição aí galera, não se esqueça de colocar o meu cupom, o meu código aí, Felps, com 2% de bônus, beleza? Então, bora pro vídeo! Fala, guys, Beleza? Mais um vídeo aqui de React, continuando aqui nossa lista do Top 20. Estamos aqui com o 17º, que é o Krims. Vamos ver o menino aqui. Lembrando que o Krims joga há muito tempo, galera. Esse cara é absurdamente bom, um cara muito consistente. É, eu acho que ele já foi melhor na época lá de 2015, 2016, os caras jogavam demais, mas ele continua sendo um absurdo. É só que está entre os 20 melhores do mundo, né? Vamos ver aqui. O Krims é he o Krims, eles não sabem onde ele está. Ele optou para o AWP e perdeu sua vida. Agora o Krims é com a 1 contra 3. Ele poderia o dunkar. Clutchzinho, né? Pra começar. <risos> cara, é clutch contra o Blame F e o JKS. Difícil, cara. Mas, obviamente, ele vai ganhar, né? Senão, não estaria tá no vídeo. Cê é louco, mano. Como é que ele mirou na velho? Um round desses vira o jogo, velho. senhora. Contra a MyBR old faithful from the brazilian's lining up taking some damage at the very least, but their headshots are so crisp but so clean crims will delete all three of them oh. and the fourth as well point, all on crims time his ally but the numbers certainly not plopsky swings plopsky <laughs> nossa uma balinha ó oh, calma o cara é bom demais aí. Nossa. Oh, faltou muito pouco, velho. O b 1 Que é isso, mano? Tem uns cara que não importa a idade, né mano. Os cara continua bom, o mesmo jeito, mano. Céu, louco, velho. Carai, travou aí, mano. É isso, velho. porra foi essa velho. Nossa. O JKS não deve ter sonhado com o Kring já, Aqui tá easy para ele. Olha, <risos> ok. Agora que eu vi que ele tá com 9 de vida. Diz o caramba, velho. A Krieg, né? A famosa Krieg. Nossa, mano, é! muita que de jogo, Ou ele perdeu chance para o É minimal. o Chris parece aqueles O que Fake o AK, Time King of Kings, é muito inteligente, né mano jogando. Impressionante, velho. Ele 5 4 favor retake, flashes, setup Onde que ele tá? Essa jogada aí, mano. Esse nego faz contra mim, eu fico puto, hein, velho. Mas foi inteligente. O que aconteceu, mano? Hum. Hum. Nossa senhora, velho. Ele foi um também né, mano? Vou tu... <risos> ele era um ele atirou no modo rajada, né velho? Vamos yes. oh, so de lado o Graveyard, ele que o Dupree é, bom desculpe, ele vai tá sozinho do Clutch Primeiro Dupree, o Spray is Que isso, Dupree Que que é isso, velho hum. Controle de Spray, ótimo, né o could be falling foul. They up hitting the shots. So Crims. bom velho. O Crims é bem inteligente, cara. Dá perceber bastante aqui. Além de ter uma beira absurda, né? É óbvio, né? quem tá nesse top 20, obviamente que. Ruim não é, né? De novo versus Complexity. De novo o Complexity. Aí é, foi com C4. Oh não, não tem uma flashbangs. 1v3! Mano, minha cabeça já tava no cara que tava vindo lá atrás. É. Ele, ele matou o que matou o é. velho. Mano, essa posição é foda, velho Tem que ficar melhor no Liga Pode sair hum, Ele se travou um pouquinho antes Quem percebeu a travadinha que ele deu aqui Ele abriu na cabeça do cara ele deu uma travadinha ó, ó Travou <risos> Ele já matou ainda Parece que ele esse Molotov agora separa o Lekro do resto do pack. North, se o é esse cara vai na mira, velho Thank you for watching Lembrando que o canal aqui é do louco CSGO Highlights Beleza? Tamo junto, guys Muito obrigado pelo, pelo vídeo, deixa a opinião aí Se vocês concordam com essa posição do Chris Eu concordo, cara, o cara tem que estar tá no top 20 Todo ano, beleza? O cara joga pra caralho Tamo junto, guys, até a próxima Valeu, falou